Eu sou, quem não me conhece aí, eu sou Juan Torres, eu já trabalho aí com, colaborando, eu colaboro com a Escola de Dados já tem algum tempo, já alguns anos, e o meu, meu trabalho mais é, permanente, é, eu trabalho no Jornal Correio, aqui em Salvador, né? meu background, eu sou jornalista, meu background é de jornalismo de dados, e aqui no Correio, hoje, eu sou responsável pela estratégia digital. E... Enfim, aí uh, é, eu queria, antes da gente passar para o pro, pro webinar, para o Tiago e para o Fernando comandarem aí as, uh, esse, esse, esse webinar sobre as finanças públicas dos municípios, né, que eles vão guiar a gente aí em como usar os dados do Tesouro Nacional. É, é, um, é inclusive um tema, né, a gente conversou com o Adriano, o Adriano me pediu para para ser host desse evento aqui, porque é um tema que tem tudo a ver com o curso que a gente está é, preparando, ele casa muito com esse curso que a gente está fazendo é, da Escola de Dados, que vai começar agora no dia 24, sobre jornalismo de dados local. Né? Esse curso ele foi todo montado pensando justamente em quem precisa, como é meu caso, inclusive aqui, é, fazer reportagens locais, é, tem alguns problemas, né? Quem, tem alguns desafios específicos que quem trabalha com esses dados locais enfrenta, que é, em primeiro lugar, falta própria de treinamento mesmo. Né? É, não existe muito treinamento, não existe muito acesso a treinamento, então a gente enxergou um pouco essa oportunidade de fazer um curso online, já que agora está todo mundo voltado para isso, é, como também uma oportunidade de a gente fazer esse treinamento para o Brasil inteiro e, e expandir isso. É, e o segundo é o segundo desafio bem grande é encontrar a base de dados, né? É, o poder público local é normalmente muito carente né, em, em publicação de dados, em disponibilização de dados, é, isso tanto por muitas vezes desconhecimento, e aí entra também um pouco a parte do, do curso de publicadores que a Escola Dados também promoveu, é, muitas vezes é desconhecimento, outras vezes é falta de pressão mesmo, né? É, não tem não tem muita cobertura local, isso gera uma bola de neve que faz com que o poder, o poder público também não acelere o passo na transparência e na disponibilização de dados. Então, enfim, foi pensando nisso que a gente montou esse curso, é, estamos muito felizes com o resultado, o curso, é, ele está montado em cinco módulos, né? é, ele vai ter aí um módulo de, de IBGE, o primeiro módulo IBGE é com um olhar, muito, é, um olhar muito interessante sobre as periferias, né? o IBGE é, um dos únicos institutos, e talvez o único instituto nacional mesmo de, de governo que que tenha uma pesquisa específica para a periferia, para aglomerado subnormal. E, então, infelizmente, esses dados são só trabalhados no censo. Então, temos aí 10, 10 anos de defasagem né do censo de 2010, mas ainda assim tem um olhar muito interessante nesse nesse módulo, é porque em 2019 o IBGE disponibilizou dados de aglomerados subnormais por conta da pandemia. Né? É, desculpa, em 2019 eles coletaram os dados para se preparar para o censo desse ano E com a pandemia eles liberaram esses dados preliminares Já divulgaram esses dados preliminares é, Então tem aí um olhar bem bacana que o módulo traz Para a gente poder usar pelo menos e trabalhar com esses dados de periferia aí do, do Mais atualizados Depois tem um, um módulo de eleições Que é a Cecília do Lago que é a responsável né? Talvez vocês, provavelmente, vocês conheçam a Cecília, ela é repórter de dados, né, de jornalistas de dados da CNN no Brasil. E então ela fala sobre eleições e, e, e como usar dados eleitorais para construir mapas, para fazer, é, para lançar olhares interessantes sobre. sobre é, sempre, sempre olhando para quem está cobrindo o local, né? A gente tem eleição municipal esse ano, então está é, bem focado nisso. É, depois temos um módulo de. É, de educação, né, que é a, a Carol Moreno, Ana Carolina Moreno, que é da, da Globo, da TV Globo, é, e ela é, pega dados também, né, que é, um, é uma coisa que a gente se preocupou muito, que é um pouco o que o Fernando e o Thiago vão mostrar hoje, imagino, é, é capacitar as pessoas que estão fazendo esse, esse, essas coberturas locais a trabalhar bases de dados nacionais e fazer esse recorte local, né. Isso é muito importante, né? Porque as bases de dados nacionais, às vezes, são a única fonte de informação quando a gente está cobrindo a realidade local. Então, bom, a, a Carol faz isso muito bem com os dados do Enem. E, e aí, a, bom, o, o, o terceiro módulo é baseado é, muito nisso, né? Na, na questão da educação e dos dados do Enem. Depois a gente vem com um módulo que é. São uh, pessoas da Fiocruz que estão fazendo, vão ser os instrutores, o Diego, o Rafael e a Mônica, é, falando especificamente sobre dados de Covid, né, que é, enfim é, é, é o assunto desse ano naturalmente, e, e como que fazer uma análise bem local dessa, uh, dessa pandemia e da, da evolução das curvas, vão fazer uma introdução muito boa sobre os conceitos, né? De, o que fazer o que o que é certo e o que é errado na hora de fazer a análise de Covid e por fim a gente tem um dado um módulo de LAI, né que é a Maria Vitória do Fiquem Sabendo que tá vai fazer a instrução é, sobre como usar a LAI, né ou seja você não conseguiu o seu dado de jeito nenhum é, mas essa pressão sobre o poder público é importante para para divulgação dos dados e no final como para gran finale, aí a gente tem um debate também que a gente está chamando de inspirações, que é um debate que vai, vai, vai ser, vão ser pessoas que estão liderando iniciativas locais de dados, né? iniciativas que trabalham com dados locais e que estão transformando realidades a partir dessas iniciativas. Então, elas vão falar os desafios que elas enfrentam e também, é, enfim, fazer, mostrar um pouco do que elas conseguem fazer, mesmo é, com todas as limitações que a gente sabe que existem. Então é isso gente, é tudo isso para convidá-los também para o curso, é convidá-los a, a também expandir um pouco a palavra sobre esse curso, divulgar, tem evento no Facebook E, é, bom, outros recados aqui que, que são importantes da escola, e já estou terminando aqui os recados, viu, o Fernando e Thiago, para passar totalmente a liderança para vocês aí do webinar né? É, o CODA né? O CODA está com inscrições abertas O grande evento da Escola de Dados aí, Anual é, Já abrimos as inscrições é, tem, bom, tem 24 horas de workshops, tem o desafio De fazer online esse ano Mas é, Enfim, é o CODA que vocês conhecem já é, Transferido para essa Plataforma online, a gente espera é, Que tenha o mesmo sucesso Das presenciais, são mais de 30 horas, o Adriano deve ter essa conta mais na conta da língua, mas certamente mais de 30 horas aí de, de atividades, né? workshops, debates, é, lightning talks, e a entrega do prêmio é, Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados, que também está com as inscrições abertas, aí até 1 de outubro. É, então, pessoal que tiver projetos para inscrever, tem aí mais 15 dias aí, para 14 dias para fazer essa inscrição, é que é o Prêmio de Jornalismo de Dados aqui para jornalistas brasileiros, para projetos aqui do Brasil. Então, também divulguem, quem tiver projetos aí para inscrever. É... é isso, gente. Era esse convite que eu queria deixar para o curso e vou passar, então, para o Tiago e para o Fernando falarem especificamente do Tesouro, e... porque certamente tem tudo a ver com, com, também com o tema da, do nosso curso. Fernando, Tiago... É, obrigado pela, pela, por esse tempo de vocês né, para oferecer para a gente esse treinamento. É, enfim, passo a palavra aí para vocês. Você vai fazer às vezes aí de cerimonialista, Barba? Vou não, não, é você mesmo, começa logo aí. <risos> é, obrigado, obrigado. Juan. Não, peraí, eu vou fazer assim. O Thiaguinho, para quem não conhece, ele é um dos três ou dois ou um é <risos> o cara que mais entende de dados fiscais no Brasil, então esse é o cara que está super adequado para falar aqui sobre os dados que se referem a, a, ao CICOMF, né que são os dados federativos, e que é onde a gente vai explorar principalmente os dados do município. O Thiaguinho ele é da mesma turma que eu, no Tesouro Nacional, nós entramos juntos em, em 2005, tomamos posse no mesmo dia. Né? Ele é pernambucano, torcedor de Santa Cruz. E é um cara fantástico e, tem e assim, se você não aprender com ele, ele não vai aprender com mais ninguém. Então, Thiaguinho, bola com você aí. que, que é isso, Barba? Que pressão, cara! <risos> não, isso é exagero do Barba, mas, assim, eu, eu, de fato, entrei no Tesouro em 2005. É, eu, minha formação é Engenharia Eletrônica e eu fui parar na, na área de contabilidade lá do Tesouro. É, foi um choque, lógico, né? Assim... Mas foi uma experiência muito interessante. Trabalhei muito tempo é, como responsável pela por tirar dados do CIAF, que é o grande sistema de informações contábeis, financeiras e orçamentárias, do governo federal. Então a gente vai falar aqui sobre dados de, de municípios, principalmente, e esses dados são coletados por um sistema de tesouro que se chama o A minha grande experiência com o SICONF, na verdade, é como alimentador do sistema. Eu alimentava os dados da União no sistema. Esse sistema ele coleta dados de todos os governos, todos os estados, todos os municípios, bom, praticamente todos os municípios, é, e do governo federal. Então, a minha grande diferença é muito mais como alimentador de dados como, do que como usuário. Desde que eu fui trabalhar nessa área lá com, com o Fernando, que aí eu comecei a mexer com o SICONF, mais uh, como analista de dados mesmo. né? Então, isso acho que é até é uma vantagem, porque você tem, tem, tem uma área específica do Tesouro que cuida do desses dados de, de estados e municípios. Né? Tem, tem gente muito boa sobre isso. Mas acho que uma vantagem a vantagem da gente falar sobre isso é porque a gente tem uma visão um pouco mais próxima uh, de quem vai trabalhar, do fato, com esses dados. A gente está um pouco menos viciado, eu acho, nos jargões, na, naquele monte de, de conhecimento tácito ali que as pessoas não percebem mais, que sabem, uh, e que as outras pessoas não sabem na hora de falar sobre isso. Então, eu tenho uma apresentação aqui rapidinho que eu vou falar um pouco sobre... Que dados são esses? O que é que o Tesouro tem de dados? O que é que o Tesouro tem a oferecer em termos de dados de estados, e municípios? É uma coisa que às vezes um pouco a gente se frustra um pouquinho lá no Tesouro é que assim a nossa visão lá é muito financeira. Então a gente tem muito dado de informação financeira de estados, municípios e do governo federal. A gente não tem tanta informação dos resultados desse dessa movimentação financeira. Você Vai ver lá que a gente tem dados de, por exemplo Quanto que o município gastou com o legislativo? Quanto gastou com assistência social? Quanto que gasta com saúde? Quanto que gasta com educação? Quem consegue arrecadar com o PTU? Agora que de fato é feito com isso tudo, é algo que está um pouco tá, um fora do nosso, do nosso alcance lá dentro do Tesouro. Né? Mas como é uma informação extremamente importante, essa variável financeira, eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou fazer uma visão geral, depois o Fernando vai mostrar uma aplicação que ele fez que facilita o acesso a esses dados. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vai começar o bingo né, da, do Zoom. A primeira, a primeira coisa do bingo é: vocês estão me ouvindo? Seu telefone, o, seu, o seu microfone está no mudo. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver aqui. Eu ainda Não. Não. Na chat. Né? Agora. Agora foi. Joia, Joia. valeu. Então, é, fiz essa apresentação muito a toque de caixa, para você ser bem sincero, mas a gente está à disposição para tirar dúvidas de vocês depois. Então, eu quero falar de cinco coisas, basicamente. É, na verdade, eu vou falar de três, o, de quatro, o Fernando vai falar da quinta. É, de onde vêm esses dados? Que dados são esses? O que é que você precisa saber sobre esses dados? Onde é que eles estão? E se tem um jeito mais prático de obter. É, basicamente isso. Então, de onde vêm esses dados? É, o Tesouro tem esses dados porque tem um artigo lá na lei de responsabilidade fiscal que exige que o governo federal promova uma tal de consolidação nacional das contas dos entes da federação. Esse artiguinho aí é, é o que fundamenta praticamente todo o trabalho do Tesouro relacionada à coleta de dados de, de estados e municípios. Então, por conta disso, amparado por isso, o Tesouro passou a receber esses dados financeiros e contábeis dos entes. Lembrando que a LRF é lá de 2000. Então, desde 2001, a gente tem esses dados é, consolidados. Né? Os dados em nível, em nível mais detalhado, nível de município por município, estado por estado, eles só vieram aparecer um pouco um pouco depois. E para fazer todo esse processo de consolidação dessas contas, o Tesouro meio que se investiu de um, de um poder de regulamentar essas informações. Então o Tesouro publica dois grandes manuais, um é um Manual de Contabilidade Pública, ele tem um nome mais complicado do que isso, mas é um Manual de Contabilidade Pública, e um Manual de Demonstrativos Fiscais, que é, é, que é justamente o que dá a forma de como é que esses dados têm que ser entregues para o Tesouro. Aí a gente vai ver que esses dados, na verdade, eles são materializados em relatórios, que, por sua vez, são divididos em demonstrativos, tabelas. E esse manual aí do Tesouro é o que, é o que determina como é que essas tabelas têm que. O que é que essa tabela tem que ter? Que formato que essa tabela tem que ter? Então, que dados são esses? São dados que respondem a perguntas como essas aí. Então, sei lá, que município tem algo, é... Quanto que o município arrecadou com o IPTU? Na verdade, que município tiveram alguma receita de IPTU? Você vai ver que, na verdade, é uma minoria que tem arrecadação própria de IPTU. Muitos municípios nem sequer instituíram IPTU uh, na sua, dentro dos seus limites. Né? Outra informação, que municípios receberam mais transferências do governo federal e do governo estadual do que arrecadaram receita própria? É um spoiler, quase todos. Né? Quase todos recebem muito mais transferências do que arrecadam receitas próprias. Tirando assim as capitais, os municípios médios, quando você vai para os municípios menores, é, é, a gente tem uma divisão assim que é bem interessante, que você pega aqui um terço da população brasileira vive em municípios acima de 500 mil habitantes, que são 50 mais ou menos. Um, você tem um terço vivendo em municípios entre, 500, entre 50 mil e 500 mil e um terço vive em municípios menores que 50 mil. Esses municípios de 50 mil é, praticamente recebem, é, dependem dessas transferências para sobreviver. Eles... É, é a arrecadação de transferência é maior do que a arrecadação própria deles Outra coisa interessante que existe nesses dados é qual o gasto de educação dos municípios em uma determinada região, por exemplo. Ou qual o gasto per capita com o legislativo para cada município. Eu botei um asterisco aí porque você não vai ter essa informação diretamente. Quer dizer, per capita até tem mas se quiser, por exemplo, gasto é, por vereador com o legislativo de cada município é o que você precisa de uma informação a mais. Qual foi a despesa com assistência social dos municípios do Nordeste? E muitas outras coisas que a gente consegue obter com esses dados. Na essência, são dados sobre receitas e despesas. Ou seja, a arrecadação dos municípios, a arrecadação dos estados e o gasto. Como é que eles gastaram aquele dinheiro que foi arrecadado. E, além disso, tem informações contábeis, que são balanços contábeis. Mas a gente já está numa seara bem técnica. Assim, balanço patrimonial, balanço financeiro, demonstração de variações patrimoniais. que assim para a maioria das análises, ainda não é muito utilizado esse tipo de informação. É, o principal são as receitas e as despesas, né, de todos os níveis e em diversas óticas, porque aqui no Brasil a gente tem diversas maneiras de repartir o orçamento. Então, quando você olha assim uma dotação orçamentária, um gasto autoriz... é, um gasto orçamentário que foi autorizado pela lei orçamentária, ele é classificado sobre várias óticas. Né? Ele... Essa... Essas classificações elas buscam responder perguntas como em que vai ser aplicado aquele recurso, com o que vai ser gasto, em qual área da atuação governamental aquele gasto está classificado. Então, tudo isso é respondido por algum tipo de classificação. É por isso que é tão é tão complexo e detalhado é, esse tipo de informação que a gente vai lidar aqui. A gente vai mostrar é, por alto como é que a gente se localiza nisso. Então, o que você é precisa saber sobre esses dados? A primeira coisa é que é um desafio, porque essas informações elas não estão é, disponíveis de uma maneira muito simples. Essas informações estão espalhadas em vários relatórios periódicos que os municípios têm que publicar e entregar para o tesouro. Esses relatórios, por sua vez, são divididos lá em tabelas. Tem, tem relatório que tem tabelas. É, você tem, sei lá, dezenas de tabelas, às vezes. E cada tabela dessa é feita de linhas e colunas e tudo isso daí é cheio de termo técnico. É, você vai ver assim: ah, eu quero saber qual é o gasto com a educação. Aí existe um relatório, que é o um relatório resumido da execução sanitária que tem uma tabela específica sobre isso, que é a tabela do gasto com educação. E essa tabela, sei lá, são duas tabelas, na verdade. Tem dezenas de linhas, né? tem, sei lá, dez colunas. E o que você quer, na verdade, é uma informação que está perdida no encontro de uma linha com coluna, uma coluna. Né? É, esses relatórios, eles, infelizmente, eles foram ficando cada vez mais complexos. Ah, eu vou... Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, é que é, eu falei que o Tesouro foi definindo manuais que definem como é que essas tabelas são montadas, que informações precisam existir dentro de cada tabela. É, uma coisa que eu coloquei aqui para me lembrar, e acabei não me lembrando, é que nos últimos anos a gente tem tido cada vez mais a participação dos entes nessa discussão. Então, é, é, o Tesouro organiza o que é chamado de câmaras técnicas, e nessas câmaras técnicas, representantes de estados e municípios, e principalmente dos tribunais de contas, Podem participar da sugestão e votar em alterações desses manuais. Então, a coisa tem ficado um pouco mais democrática, mas isso tem trazido também mais complexidade, porque é, os tribunais estão sempre interessados em ah, eu preciso que no demonstrativo, é, que mostra qual é o gasto mínimo com educação, você me mostre uma série de outras informações complementares que é interessante para auditoria, mas que para quem está lendo aquele demonstrativo fica extremamente complexo de tirar a informação essencial no meio daquilo ali tudo. Então a gente tem três grandes conjuntos de informação. Vocês vão ver que a, a, a ferramenta que o Barba montou tenta abstrair um pouco essa complexidade de que relatório, que tabela, onde é que estão essas informações. Mas assim, só para a gente situar, existem três grandes conjuntos de informação que todos os governos, estados, municípios e união precisam publicar. Um é o relatório resumido de execução cimentária, relatório de gestão fiscal e contas anuais. E o Tesouro tem trabalhado também em disponibilizar é, a, o que vai ser a mãe de, tudo, de todas essas informações, que é a matriz de saldos contábeis. Seria a contabilidade bruta de cada município, de cada estado, a, a, no nível de detalhe suficiente para montar cada tabela de cada relatório desse é então, um projeto bem ambicioso que já vem sendo tocado há muitos anos. Esse ano o Tesouro começou a coletar as primeiras matrizes de saldos contábeis. É algo extremamente complexo, mas que tem muito potencial aí pela frente. É, ainda está numa fase de, de adequação, de, de encontrar o um melhor formato. De, os municípios ainda estão lidando. Tem um desafio muito grande, principalmente municípios pequenos, de, de, de ter estrutura e pessoal capacitado para conseguir fornecer esse nível de informação. Mas a ideia é chegar num ponto em que os municípios entreguem sua contabilidade bruta e o tesouro consiga montar cada uma das tabelas de cada um desses demonstrativos automaticamente dentro do sistema, sem que ele precise entregar o demonstrativo pronto. Porque aí tem uma outra discussão em cima disso que é, é existe uma diferença entre o que o município declara é, de informação para o tesouro e a informação de fato conforme sua contabilidade. Né? Essa é uma questão bem delicada, bem difícil. O Tesouro tem um trabalho há alguns anos de recalcular coisas como, por exemplo, a despesa com o pessoal dos estados, então os estados divulgam lá no relatório de gestão fiscal, que eu vou falar já já, qual é a despesa com o pessoal deles. A despesa com pessoal é algo que é objeto de um limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal, então os estados só podem ter determinada despesa com o pessoal até certo percentual da receita corrente líquida. E aí, assim, quando você olha um... um, um um demonstrativo de um estado claramente quebrado, e você olha lá que está tudo bonitinho, está tudo dentro dos limites. Mas quando você vai olhar a contabilidade dele, você vê que existe uma série de, de procedimentos ali que foram feitos que que, na verdade, não deveriam ter sido feitos. Então, ah, o cara está considerando despesa com determinada coisa como sendo despesa com inativo, ou não está considerando despesa com inativo no cálculo. Então, isso é uma briga eterna assim, entre tribunais de contas, né, com apoio do Tesouro para refinar essa informação. E com essa matriz de saldos contábeis, quem faria esses cálculos seria o próprio Tesouro. Tesouro é que, com base na contabilidade bruta dele, montaria cada um dos demonstrativos. E aí a gente saberia qual é a despesa com a educação, qual é a dívida, qual é a despesa mínima com, com saúde e educação. Tudo isso que hoje a gente tem de forma declaratória. Então, o relatório resumido à execução sanitária, ele é um dos relatórios mais antigos, ele foi criado pela própria Constituição, lá em 88, e ele não tinha muita forma, e com a LRF e os manuais do tesouro, ele foi ganhando cada vez mais forma. Né? E o relatório resumido resumido do governo federal, que era o que eu fazia, por exemplo, ele tinha 120 páginas de tabelas, só tabelas, tabela, tabela, tabela. É o relatório resumido. É, e esse que é um grande desafio nosso, é como navegar no meio de tanta complexidade. Das informações. Então, ele contém informações na né, essência interessantes, que são despesas são informações como gasto mínimo, saúde e educação, Receita de despesas com previdência. A despesa com o INSS aparece só no relatório da União, porque é quem gere o INSS, mas nos estados e municípios você tem aqui as despesas com previdência do setor público, dos do servidores. Você tem informações como a receita corrente líquida, o resultado primário e a execução de restos a pagar. Existem outros demonstrativos, mas esses são os principais. É um relatório que é divulgado a cada bimestre, então 30 dias depois de acabar... A o período, o bimestre de referência, é, os municípios têm que publicar esse, esse, esse relatório e entregar o tesouro no sistema que a gente vai tá mostrar já, já que é o CICOM. Então, ele tem sempre um atraso de 30 dias em relação ao bimestre de referência. Mas é o relatório mais tempestivo que a gente tem. O relatório de gestão fiscal é um relatório quadrimestral, ele é mais focado. É O relatório de resumido de execução orçamentária é bem amplo. O relatório de gestão fiscal ele é bem mais focado em, nos limites que a própria LRF criou. Ele é um relatório criado pela LRF para fiscalizar os limites que a LRF criou. Então, que limites são esses? É a despesa com pessoal, é o tamanho da dívida, o volume de operações de crédito dentro de um ano, as operações de concessão de garantias, né, que é quando, por exemplo, quando a União dá uma garantia para que uma, um Estado possa contratar um empréstimo com o Banco Mundial, por exemplo. E um outro demonstrativo bem importante que é para verificar se o saldo do caixa que o governante está deixando é suficiente para cobrir as obrigações que ele assumiu, que vão se transformar em restos a pagar. É uma informação bem interessante, principalmente em fim de mandato que é o caso agora que a gente está vivendo nesse ano. E tem as contas anuais, que é o relatório mais tradicional que a gente tem aqui dentro do desse escopo de estados e municípios, ele é anual, mas ele é também o que traz as informações mais detalhadas hoje, né? porque ele traz informações quase brutas de receitas e despesas no menor nível de detalhe da informação que existe em nível padronizado nacionalmente, né? que são as naturezas de receita e natureza de despesa. O Baba vai mostrar um pouco isso na prática, como é que é. E traz também a despesa por função e subfunção, que é, é... São informações bem interessantes. Né? Então, assim, esses principais classificadores que, de que a gente está falando aqui. No âmbito da receita, você tem a natureza da receita, que é um classificador hierárquico, extremamente complexo, mas que lá dentro você vai encontrar coisas como o identificador da receita que foi arrecadado com o PTU, receita com ISS, receita de CMS, é, receita de transferência da União, transferência do Estado. Né? E, e essa é a informação que existe nesse, nesse relatórios de contas anuais. No lado da despesa, a gente tem essas informações por natureza da despesa, que também é bem detalhado, é um relatório bastante extenso, mas é onde a gente descobre coisas como qual é a despesa com pessoal, qual é a despesa com investimento, despesa com contratação de serviços, é, despesas com doação, despesas com contratação de serviços de consultoria, com terceirização, está tudo identificado em algum tipo de natureza de despesa. E a outra, o outro classificador que é bem interessante e que é padronizado nacionalmente é o classificador de função e subfunção, porque ele vai indicar em que área está classificada aquela despesa. Ou seja, é ele que vai me dizer qual é a despesa com assistência social, segurança pública, com saúde, com educação, com judiciário, no caso do governo federal, com legislativo, é, com meio ambiente e assim por diante. Então ele acaba sendo um demonstrativo que tem bastante potencial de, de uso. Ah, então, assim, é... só para a gente não se perder, dentro do relatório resumido de execução cimentária, tem uma série de tabelas que tem uma finalidade mais ou menos específica. Então, tem uma tabela que serve para demonstrar que aquele município está cumprindo o limite mínimo exigido pela Constituição para gastos com educação, para gastos com saúde. Tem uma tabela que vai mostrar qual foi o resultado primário dele, detalhado. É uma tabela que vai me dizer como é que está o equilíbrio do sistema previdenciário dele, qual foi a receita, qual foi a despesa. E o relatório resumido ele é bimestral. E, e por outro lado a gente tem esse de contas anuais, que infelizmente ele é anual, como o próprio nome fala, mas ele acaba tendo a informação mais detalhada, menos uh, menos fechada uh, como os outros relatórios. Então ele que tem, ah, tá aqui a despesa total, dividida por esse classificador que eu estou chamando de natureza de despesa E está aqui a despesa total, dividida por esse classificador que eu estou chamando de função e função Está aqui também toda a receita que o município arrecadou, pelo esse classificador de natureza da receita. Então, ele é bem mais detalhado, ele é mais interessante nesse sentido. O problema dele é que ele é anual e, por ser anual, ele só é atualizado lá para o meio do ano. Né? A partir de abril até junho, que os entes têm para... Pra para alimentar essa informação dentro do, do sistema do tesouro. Outra coisa importante que a gente vai encontrar quando lida com essas, com essas informações é o conceito de fases. É, como eu falei, cada demonstrativo, cada tabela dessa, tem uma série de linhas e tem uma série de colunas. Geralmente, as colunas vão indicar mais ou menos essas fases. Então, um demonstrativo que fale de despesa, sei lá, despesa com educação, ele vai ter uma coluna lá que vai falar em dotação, ou seja, quanto que foi autorizado no orçamento para aquela despesa, Quanto foi empenhado, ou seja, o que é o empenho? É a fase onde você está ali na, na, no momento de contratar a despesa. Sinceramente, assim, ela, ela é a fase considerada, a fase oficial, uh, o momento em que ocorre a despesa orçamentária pela lei que a gente tem uh, de finanças públicas, que é uma lei lá de 64. É, eu, sinceramente, acho mais interessante se olhar para o pago, indo direto ao assunto, porque eu também não quero cortar o tempo do bar. Ou seja, o pago é quanto efetivamente o município já pagou para o fornecedor. Ou seja, aquilo ali já saiu dos cofres, já saiu do Tesouro Municipal, Estadual ou do Tesouro Nacional e já foi pago. Tá? A fase da liquidação, que é a fase anterior, ela indicaria quando já foi contratado e o serviço foi entregue. Falta só o governo pagar para um determinado fornecedor. A diferença entre essas duas coisas é uma informação interessante, porque dá uma ideia de é, qual é a dívida que, o, que aquele município tem de curto prazo, para pagar aos seus fornecedores. Ou seja, aquilo que já foi entregue, ou seja, está como na coluna de liquidado, mas ainda não aparece na coluna de pago, porque ainda não foi desembolsado. E aí, onde é que estão esses dados? Estão em vários lugares. Então, deixa eu mostrar aqui... Uh... Deixa eu trocar de... sair aqui da apresentação e compartilhar aqui o... Então, assim, essas informações elas estão principalmente nesse portal aqui, que é o portal do SICONF. Então, o SICONF é o sistema que coleta todos esses relatórios com todas essas tabelas. Então, ele foi criado é, recentemente, 2013, 2014, por aí. Uh, antes disso, existiam os outros sistemas extremamente é, limitados para coletar esse tipo de informação, e o SICONF foi um grande avanço. Né? O SICONF permite. E depois que esses dados foram carregados por cada município, por cada estado, que a gente tem acesso aqui de uma maneira é, simples, né? não é tão simples, mas é bem mais simples do que era, para a gente poder consumir esses dados. Então, aqui dentro da página do Ciconf, né, ciconf.tesouro.gov.br, vocês estão vendo essa tela? Tá, beleza. Eu tenho aqui uma aba de consultas. É, tem uma série de, de outras informações aqui, mas no momento o que é mais interessante é que isso, essa aba de consultas e dentro dessa aba de consultas eu tenho uma opção que é consultar FIMBRA. Esse FIMBRA vem de Finanças do Brasil, que era o nome antigamente do que era dado essa Consolidação das Contas. E dentro desse FIMBRA eu tenho aqueles três grandes relatórios, Contas Anuais, RGF e Real. A primeira dificuldade é essa, assim, ah, eu queria só saber a despesa com assistência social. Tá, onde danado está isso? né? Como é que eu vou saber? Então, é, essa é uma grande dificuldade, porque aqui é muito orientado para o relatório, onde está a tabela, onde está aquela informação. Então, se eu dou uma olhada, por exemplo, numa tabela como a de contas anuais, ele vai me abrir uma página onde eu posso consultar desde 2013 e posso selecionar qual é o escopo que eu quero. Eu quero selecionar o um município específico, quero todos os municípios, todas as capitais, quero todos os estados. Então, posso pegar aqui, por exemplo, todos os municípios e, em seguida, eu teria que selecionar qual é a tabela que me interessa. Então, aí é um outro nível de conhecimento exigido do usuário. Então, qual é a informação que me interessa. Então, aqui, como eu falei, nas contas anuais a gente tem várias demonstrações contábeis, com balanço patrimonial, variações patrimoniais. O que é mais interessante são as receitas orçamentárias, as despesas orçamentárias, que são despesas por classificação econômica ou por natureza de despesa. Isso aqui me diz com o que está sendo gasto. E a despesa de função, em que área está sendo gasto? E, além disso, eu tenho aqui execuções de registro a pagar. Registro a pagar são despesas que não foram executadas dentro de um exercício e que passaram para o próximo exercício. Então, posso ir, por exemplo, em despesas de função. É, tem um campo aqui que é importante, que é o período de homologação ou retificação. E aí é preciso saber que essas informações que os estados e municípios informam, elas estão sujeitas a retificações posteriores. Então, assim, é muito comum ele, ah, entregou o dado para cumprir o prazo, mas sabe que está com algum problema naquele dado, está incompleto, e ele vai fazer a retificação posterior. É, isso acontece. Então, aqui você conseguiria limitar para determinados períodos, ou seja, não, quero ver só o que foi entregue até determinada data, né, não me interessa se foi feita uma retificação depois. É, e tem um CAPT aqui, e o que ele vai baixar, não vou perder esse tempo aqui com vocês, ele vai baixar basicamente um arquivo zip, que é uma planilha nesse formato. E aqui dentro, é, vejam que eu, ele, vai, ele me geraria uma planilha dessa para cada tabela, de cada relatório, para cada escopo daqueles que eu estou solicitando. Então aqui eu pedi municípios, dentro de contas anuais, pegando a despesa por função. E aí eu vou ter no formato, é, pelo menos está no formato Tidy, né? eu tenho aqui a, a instituição, que seria a prefeitura do sei da onde. Eu tenho o código do BGE. tenho a coluna, que é justamente seguindo o, o Thiago, é, ah, eu não, pelo menos não estou vendo sua tela. É. Não, verdade. Para tô... mim a tela está travada aqui também. Peraí, aí, vou, deixa eu trocar. Foi mal. Ainda bem que você falou. Tava... Meu maior medo agora com esse negócio de zoom é que tem outra coisa que eu li outro dia, que é você ficar vocalizando de light para o nada. Né? É... Tá lá falando, falando, falando, ninguém tá entendendo nada, ninguém tá... A Thaís sabe tá que fazendo. eu sou craque nisso, né Thaís? É. <risos> uh, então, isso aqui é um formato de uma planilha dessas do, do Ciconfe, do jeito que ela vem. Então, é uma planilha extremamente extensa. É... Não vou mostrar o R aqui, porque senão ele vai perder. Mas, por exemplo, aqui eu tenho quase um milhão de registros. Porque eu vou ter aqui em cada linha, cada um dos municípios, para cada município, cada uma das colunas e para cada coluna, cada uma das contas, que seriam as linhas. O que ele pega, na verdade, aqui é o demonstrativo, do jeito que estava lá numa planilha do Excel, quebra aquilo em linhas e colunas, empilha e traz essa informação. Então, por exemplo, se eu quero uma informação de despesa com assistência social, eu poderia filtrar aqui todas as contas onde aparece assistência social, poderia escolher a coluna que me interessa, por exemplo, não quero saber despesa empenhada, nem quero saber despesa liquidada, quero ir direto para despesa paga. Então teria que selecionar a coluna de despesa paga, a coluna de conta e aí ele me traria aqui a, qual foi o valor da despesa paga com assistência social para cada um dos municípios que entregaram as suas declarações. Tem um código de BGE aqui, então é, é um formato bem interessante para você plugar com outras informações, então assim, se você importa isso no R e usa aquele pacote lá, GLBR, para para conseguir os mapas de cada um dos municípios, o mapa do Brasil dividido em municípios, você, com alguma facilidade, você consegue... Com alguma facilidade. Para quem tem conhecimento de ER, você consegue montar um, um gráfico interessante dividido geograficamente. Mas veja que até você chegar nessa informação, está é, se supondo que o usuário teve uma série de conhecimentos prévios. aí. Ele sabia onde olhar, qual era o relatório, qual era a tabela. Ele sabe que que coluna que interessa para ele? E o que é que significam essas contas? Então assim, é uma informação que está disponível, está bem aberta, mas não é uma informação tão simples de, de ser usada por qualquer pessoa. Né? E outra coisa é que vejam que aqui eu estou selecionando um exercício específico, 2013 no caso. Se eu quisesse os dados de 2014, eu teria que baixar de novo 2014. Se eu 2015, baixaria também um planilha específico para 2015. Né? teria que dar uma suada aí e juntar tudo em algum, em algum sistema, seja R, seja Python. Mas você consegue sair do outro lado, mas não é algo simples. Assim, Essa que é a grande coisa. O nosso esforço lá no nosso grupo é de tentar transformar essas coisas em produtos, uh, transformar essas coisas em coisas mais simples. Né? Seja tentando explicar que coisas são essas, que é o que eu estou tentando fazer aqui, mas assim, é, nesse espaço de tempo, Uh, não dá para a gente entrar em grandes detalhes, né? mas a gente fica à disposição para para detalhar, para tirar alguma dúvida que vocês tenham, para ajudar é, quem esteja batalhando com esses dados. E a outra é produzir produtos, é, aplicações que consumam esses dados e forneçam uh, o dado da maneira mais simples para o usuário. que É isso que o Fernando vai mostrar, que seria a, meu o meu quinto passo aqui. Seria justamente ter um jeito mais prático de obtê-los. É isso que o Fernando vai mostrar aqui. Uma aplicação que ele fez, que meio que tenta abstrair toda essa complexidade de tabela e, e relatório uh, para o usuário, para simplificar o acesso a esses dados. daqui. Beleza. Pode ir lá, Bárbara. Pega fogo. Tá joia. Bom... É... vou vou apresentar aqui o nosso produto e qual é a ideia aqui é esse produto é uma evolução de algumas ideias anteriores né a gente meio caminho entre essa essa página aí do SICONF e o que eu vou mostrar agora a gente desenvolveu uma uma library né? um package em R que consome uma API que você consegue programaticamente fazer essa, esse consumo desses dados que o, o Thiaguinho acabou de mostrar. Só que o que a gente percebeu é que ainda tem muita dificuldade, principalmente tem muita necessidade de, de se entender a estrutura do, da, da, das planilhas, né e, e é muito lento também. Tá? Uh, aí Então a gente acabou partindo para o desenvolvimento dessa solução que eu vou mostrar agora, que a gente tenta tirar questões de lentidão de sistema e também algumas questões da complexidade do SICONF. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela. Eu costumo ser... É, eu, quero, eu quero... Screen... Show. Ok, imagino que vocês estejam vendo, né? Ok? So... Essa é a tela. Massa. Essa é a tela do, do nosso, nosso sistema, tá? Qual é a ideia aqui? A ideia é a gente ir montando passo a passo uma. uma, uma a, a, como se fosse um tipo de um chatzinho, um chatbox, digamos, um chatbot, aliás, em que você fosse diminuindo a complexidade que é o uso do SICONF e, no final, você tenha o dado que você quer e exporte isso para CSV, tá? Então, o primeiro passo que tem aqui é a seleção do tipo de consulta. É, esse tipo de consulta está associado, por enquanto, a essas três carinhas aí, receita despesa espesa e despesa por função, mas como o próprio Tiaguinho já indicou, né, existem diversos outros relatórios, diversos outros dados que estão disponíveis no SICONF, e é por isso que eu vou agora até lançar aqui uma enquete, que eu não sei como é que a gente faz para lançar uma enquete, deixa eu ver aqui. Como é que faz? Alguém, tu sabes aí? Adriano. Ah, olha aí. Já está rolando a enquete, né? Então, esses três caras aqui são os três caras que a gente tem atualmente, mas a gente pode colocar outras opções para pegar os dados lá do SICONF. Então, tem uma opção, por exemplo, da gente pegar especificamente as despesas de pessoal, que a ideia seria a gente... É, é, tentar pegar só aquelas aquele parâmetro de despesa de pessoal que a LRF considera, né, para cada um dos municípios, dos entes federativos. A receita corrente líquida, ela é uma variável importante porque ela pega a receita total que o cada ente tem e tira dela principalmente a questão das transferências que eles recebem, que os entes recebem de outros entes, né? Então, e isso acaba sendo importante para como parâmetro para atingimento de, de metas da lei de responsabilidade fiscal, a meta de gastos com saúde que é o gasto mínimo de saúde e o gasto mínimo com educação são outras informações que a gente pode disponibilizar. Então tá aí nesse nesse nessa é, enquete aí para a gente fazer, tá? Bom, então o que acontece? Aqui a gente o primeiro passo desse desse processo, né, de, de chatbot, digamos assim. É a escolha do tipo de consulta, por default aqui é a receita orçamentária. Aqui nós temos as instruções de cada um dos passos desse, desse processo, de, de, de, do chatbot, digamos assim. E aqui tem um detalhamento sobre a escolha que você faz. Então, eu escolhi aqui receita orçamentária e você tem aqui o detalhamento dessa do que significa receita orçamentária, indica que é a fonte do dado e tem uma nota metodológica justamente indicando que os dados são declaratórios e informados pelos próprios entes. Esse mapa lindão aqui do, do Brasil, ele está todo pintado porque por default, o ente federativo que está sendo mostrado é a própria União. Tá? Essa segunda aba aqui, ela já vai mostrar os dados brutos dessa minha escolha receita orçamentária para a união, tá? E aí o que é que você pode fazer com esse dado de receita orçamentária, por exemplo, tá? Como Tiaguinho falou, esse é um dado, esse é um dado que vem do, do, do, do, do demonstrativo de contas anuais, então ele ele é um dado super completo e você pode fazer um, um, algo parecido com isso aqui. Tá? Você pode pegar toda a estrutura de receitas de um determinado ente e ver como é que eles se fundem até chegar no total de receitas. Então, indo aqui de trás para frente, nós temos o total de receitas, que ele é composto por receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes, por exemplo, por sua vez, tem impostos, contribuições, receitas patrimoniais, receitas de serviço, além desse outro carinha aqui. Receitas de capitais tem esses sujeitos aqui. Impostos, taxas e contribuições vem desses caras, contribuições vêm desse cara, receitas patrimoniais vêm desses caras aqui. E aí o que acontece? Cada ente federativo vai ter um desenho bem diferente desse. Se a gente for para os municípios, principalmente os municípios de pequeno porte, você vai ver que uma grande parte da, das receitas vem de transferências, o que não é o caso da, da União. Tá? Então você pode ter uma noção de como é que os dados, como é que as receitas elas se compõem e pode ter principalmente essa noção de, do... do na, da capacidade arrecadatória de um município, por exemplo, tá? E aqui a gente até coloca essa brincadeira aqui do, da música lá do, do Luiz Gonzaga, né? que é o Riacho do Navio, que é esse cara aí aqui, corre pro Pajeú, o Rio Pageu vai espejar no São Francisco, e o Rio São Francisco vai correr no meio do mar, que tá aqui no meu tweet, aproveita e faz propaganda aqui no meu Twitter, pra né? ganhar mais seguidores aqui. É, então, esse aqui é o que a gente consegue fazer com o, o Receita Orçamentária, tá? Eu vou voltar para cá a despesa orçamentária também, ele é uma, é uma conta, é um, é, vem do, do demonstrativo de contas anuais, também é uma estrutura extremamente é, é, hierarquizada, que você também consegue fazer um, um esquema igual aquele que eu acabei de mostrar, um, um gráfico aluvial. Né? E tem aqui o despesa por função, que é o que eu gosto mais de, de mostrar. Tá? Despesa por função, ele vai indicar quanto se gasta em, é, nos entes federativos para as despesas típicas de governo, ou seja, por exemplo, aqui que está marcado por default o governo federal, a gente também tem por default as despesas de educação e saúde acumuladas, né? e a gente tem esse valor aqui para o ano de 2019, tá bom? Eu vou passar para o próximo passo, tá? Observe, quando eu passei para o próximo passo, já mudou aqui as instruções, e aqui eu vou indicar quais são os anos que eu que me interessam. Então, aqui a gente já vê claramente uma vantagem em relação àquele SICONF, você pode colocar mais de um ano na sua seleção, tá? Estou colocando aqui 2019 e 2018, aqui já está atualizado e aqui já aumentou o valor total. Vou para o próximo passo, que é indicar a fase da despesa, aquilo que o Thiaguinho acabou de falar, despesas empenhadas, liquidadas e pagas. Para esse relatório, especificamente, não vai aparecer despesas pagas para a despesa por função, mas para aquele outro lá de despesa orçamentária, despesa paga, ela é uma opção válida, tá? Em seguida a gente pode indicar aqui quais são as funções de governo que, que interessa na sua exploração, tá? Então educação e saúde são as mais importam, normalmente as pessoas mais se interessam, mas tem todo esse rol aqui colocado aqui em ordem alfabética, administração, agricultura, tá? E um que, que o nosso chefe gosta muito de que a gente pede que a gente mostre muito frequentemente é o, o gasto com o poder legislativo. Tá. Então, eu incluí ali ah, essa função de governo e aqui já foi acrescentado nessa opção aqui. Tá? E agora, a gente vai para o escopo da consulta, tá certo? É, o escopo default é o do governo federal, por isso que está pintado todo o mapa, mas eu posso selecionar estados e aí, quando eu faço isso, vou começar a pintar estados específicos, tá? o estado default é o estado de São Paulo, né? Que é aí onde a gente escolheu não por acaso que é o estado mais rico, onde tem mais gente e onde tem mais jornalistas de dados, né? Então aí a Carol e outros jornalistas de São Paulo já se sentem representados aqui pelo pela opção default, mas você pode acrescentar outros estados como a nossa terra, né? Taís e aqui Pernambuco, falando para o mundo, que é o caso do Tiaguinho. Acho que a Denise também é paulista, né Denise? Tanto tá aqui ó São Paulo, tal, tá, Rio de Janeiro, você pode acrescentando aqui que não tem problema. Tá bom? É, então, à medida que a gente vai acrescentando os estados, eles vão sendo pintados, e aqui há uma divergência nas cores, que é justamente esse degradê em que as cores mais quentes elas estão associadas a valores menores e as cores mais frias a, a valores maiores. E aí o que a gente percebe que há uma discrepância tão grande de São Paulo em relação aos outros estados, inclusive Rio de Janeiro, que São Paulo é o, único que cor, é o único estado que fica com a cor fria, as outras ficam com as cores quentes. E aí a gente vai porque nos interessa, que é municípios. E de novo, tá lá município de São Paulo, agora como default, tá? E, e aí, no caso de municípios, as coisas que aparecem aqui, no caso dos estados, a gente viu que, na verdade, a gente estava jogando mais com valores acumulados, não estava fazendo uma, uma razão, mas no caso de municípios, por conta da grande discrepância que tem quando a gente pega São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal, e, e coloca com municípios extremamente pequenos, né? então não, não fazia muito sentido a gente colocar, colocar o valor total, a gente deu uma normalizada pelo número de habitantes. Então, esse carinha aqui ele vai mostrar a cor da, o somatório dos anos que foram associados dessas três funções, dividido por habitante. E aqui é onde a gente acha que pode ser um grande fator de motivação para vocês jornalistas utilizarem, principalmente para quem trabalha com coberturas mais locais. Tá? Por quê? Porque você pode, por exemplo, escolher uma lista de municípios. Você tem aqui São Paulo, mas você pode escolher, por exemplo, querer comparar São Paulo com Rio de Janeiro. E também com Belo Horizonte. Belo Horizonte e Vitória. E aí você teria as quatro capitais da região sudeste para fazer uma análise específica sobre esses quatro municípios. né? Então aqui os quatro pontos ficam ficam pintados aqui. Mas você pode também optar por escolher todos os municípios de uma determinada unidade da federação. Tá? E aí você clica lá. E quando você faz isso, algumas opções demoram um pouquinho mais, né? Você pinta todos os municípios de uma determinada UEF. Então, o default aqui é São Paulo, mas você pode acrescentar qualquer estado da federação aqui. tá? Então aqui vem outros, outros, outras possibilidades. Mesorregiões, né? Outro dia a Carol estava perguntando sobre como obter no IBGE essas formações de meso-regiões. Aqui tem, então, são todas as mesorregiões regiões categorizadas pelo IBGE. Então, você pode comparar, por exemplo, a metropolitana de São Paulo, que é de for, com a região... Existe uma região do ABCD paulista? Não sei, eu não conheço... É... São Bernardo. Existe, um grande ABCD. Mas, é... É... Mas existe como mesorregião? região Sabe ah, qual é o nome, né? Aí não sei como é, que, como é que tem várias divisões, né? Mas sei. tem um... É, é, em regiões de saúde, o ABC é a região São Paulo-Sudeste. São Paulo-Sudeste? Mas Sudeste? O, ABCD, é, o ABCD é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Entendi. Eu vou pegar um outro aqui de São Paulo só a gente permanecer no mesmo é. estado. Pode ser Baixada, é aqui. tem região metropolitana de Campinas. Ah, tem... Ah, tá. Eu coloquei aqui Piracicaba, tá? Então, assim, você consegue trabalhar com, com um nível bem local, né? De repente, algum cara lá do, do, do jornalismo lá de Piracicaba trabalha só com esses municípios para comparar, outra pessoa aqui de São Paulo, só quando a região metropolitana de São Paulo e tal, pode comparar de um estado com outro para fazer contrastes e por aí vai, né? Esse aqui eu não vou clicar porque ele é muito lento, mas ele vai pegar por default, todos os municípios do Brasil, mas a ideia é que ele quebre por quartis. Então, você pode pegar os 25% dos municípios mais populosos, 25% menos populosos, pode ir somando esses quartis e por aí vai. Essa outra opção aqui são as faixas populacionais. Esses grupos são do próprio IBGE, tá bom? Então, por default, são os municípios com mais de 500 mil habitantes, mas tem todas essas outras opções. tá? Aqui, a posição do PIB per capita, por default, são 100, primeiros, são 100 municípios mais ricos, mas você pode usar essa, esse slidezinho aqui e ir aumentando essa, esse range né, de, de municípios, por exemplo, aqui os 700 municípios mais ricos no Brasil, aí você já começa a ver as coisas mais pintadinhas, por exemplo. ok? Mesma coisa, só para o PIB total, por principal atividade econômica, é, por default aqui ele vai mostrar o a, a, a demais serviços que é a, a, a atividade econômica que mais agrega valor ao PIB do Brasil, tá? Então ele vai mostrar esses pontinhos todos aqui que estão mostrados são justamente os municípios que têm como principal atividade econômica demais serviços, mas tem essa série de outros municípios aqui, certo? Por fim tem essa questão aqui de agrupamento econômico. Isso aí é uma invenção nossa, tá? É um algoritmo que a gente desenvolveu pegando vários é, é, os componentes do PIB e gerou clusters a partir desses componentes do PIB, né? Utilizando lá o R para fazer isso. E aí o que é que acontece? Por exemplo, aqui na hora que a gente escolhe São Paulo, esses carinhas aqui são os irmãos de São Paulo do ponto de vista econômico, eles estão no mesmo é, é, agrupamento econômico, tendo como parâmetro os componentes do PIB. Você pode colocar um outro município aqui, por exemplo Sobral, que é a cidade onde eu morei quando eu era criança, que é a principal cidade do IDEB no Brasil, né? Então você vai ver aqui que vai aparecer todos os municípios que estão no mesmo mesmo agregado, mesmo cluster de, de PIB e está Sobral, tá bom? Eu queria fazer só uma interrupção porque eu não podia então, deixar ficar de com a pessoa que nasce, que mora em Sobral, uma pessoa muito internacional. Exatamente, <risos> United States of Sobral, né? Achamos a bala de prata da educação, é a não é? <risos> Cara é internacional, vamos respeitar, rapaz. For sure, for sure. Esse texto aqui que eu escrevi, ele detalha como é esse esses como é que como é que é feito esse esse tem a, a metodologia, tá, dessa desse desse carinha aqui, tá? Bom, por fim, eu vou voltar aqui para uma coisa que seja mais ou menos tranquila essa aqui por meso região, para mostrar que o que nos interessa de fato que são essas outras abas, tá? Então aqui nos dados brutos da seleção, ele vai mostrar o, o que está por detrás das cenas desse cara aqui, tá? Quais são os dados observe até que eu não fiz, eu fiz questão de manter a mesma estrutura de dados de colunas que tem lá na no SICONF. tá? Então Aqui é o momento em que o jornalista pega o dado e traz para a sua casa, tá bom? Então ele pode, por exemplo, baixar aqui o CSV, tá? pode baixar um Excel, pode até copiar para a área de memória e trabalhar em seguida, pode fazer um search aqui, por exemplo, ele pode ficar, é, pode pegar, por exemplo, aqui é Osasco, Osasco porque então ele vai trazer os dados todos aqui, tá bom? É, esse gráfico aqui, a intenção dele é basicamente, ele não tem muita intenção de ser algo um, que, um, um, ó, vou usar esse cara aqui na minha matéria e tal, não é. É basicamente para ter uma rápida noção do valor total que está se, se, se avaliando e se você tiver escolhido mais de um ano, há uma noção do crescimento de um ano para o outro. Tá? Aqui nós temos os metadados da tabela, cada tabela, cada uma daquelas aqueles relatórios ele tem um metadado que pode diferenciar-se um do outro. tá Então, por exemplo, esse aqui que a gente está trabalhando, que é o despesa por função, ele é um relatório que ele é um relatório bimestral, tá os outros eram relatórios anuais. Então, esse número de período aqui, ele vai variar de 1 a 6, tá certo? se a gente olhar bem aqui nos dados da seleção, que eu já tenho só Osasco aqui, se eu ordenar aqui, eu vou ter os períodos de 1 a 6, de 2018 e 2019, então você tem aqui uma, isso aqui é até interessante para o caso da, da despesa por função, porque você tem um dado de alta frequência, comparado com o dado anual, tá? então você consegue até fazer séries temporais, observar sazonalidades, tendências, para quem curte aí análise de séries temporais, dá para fazer uns trabalhos bem legais com esse, com esse dado sendo bimestral. Então, aqui nós temos o metadados do, da tabela, tá? Com essas informações, então, para você não ficar perdido uh, com, com esse dado, o que é que significa cada uma dessas colunas, esse metadados vai ajudar. E aqui nós temos o raio-x dos municípios. O que é esse raio-x dos municípios? Bom, nós temos todas essas opções aqui, tá? Mas... Se eu estou querendo fazer alguma matéria, que, por exemplo, eu sou um jornalista que está trabalhando na área de Barueri. E eu quero comparar Barueri com os municípios que estão mais ou menos no mesmo nível de PIB per capita. tá? Então, eu tenho eu não tenho aqui a posição por PIB per capita, então eu já sei bem aqui que o, o PIB per capita de Barueri é ele está no décimo segundo colocado no ranking e o PIB per capita dele é 17. Nossa, esse aqui, depois tem que ler esse aqui, está altíssimo esse valor. Esse valor aqui, o PIB total é esse carinha aqui. E você também tem a população estimada, né? Por exemplo, aqui, 262 mil, na faixa populacional por grupos. Então, eu ia escolher lá o grupo onde caísse o 262 mil. Então, você consegue, com essas informações, encaixar outros municípios que. É, tem uma comparação de acordo com a variável que você quer usar, tá certo? Então era mais ou menos isso o que a gente queria mostrar com essa aplicação, né? Vocês estão vendo aqui que é uma aplicação que vai de passo a passo diminuindo a complexidade dessa consulta. No final você pode fazer o seu baixar aqui o seu CSV para fazer a sua aplicação, a, a, a, seu trabalho de dados, né? Você consegue identificar no mapa, quais são os municípios que, que estão saindo com a sua seleção, né? conhecer cada tabela dessas e fazer a comparação do município com outros municípios que estejam dentro da seleção que você fez. Tudo isso, né, como já disse, podendo trabalhar com essas opções de, de arquivos. Tá? Então era mais isso que a gente queria falar se a gente ainda puder conversar mais um pouco estamos disponíveis aqui para responder perguntas e e tal está com vocês agora boa maravilha é, Fernando maravilha Tiago. obrigado é, é incrível realmente o potencial da da, da base é, eu vou deixa eu ver se eu posso abrir para o pessoal eu tenho algumas perguntas já mas eu vou deixar o pessoal é, perguntar primeiro As, é, acho que chegaram algumas perguntas pelo chat, eu acho que o Thiago respondeu, mas se alguém quiser abrir alguma dúvida, fiquem à vontade, gente, para abrir o microfone, a gente, tem, pode... a gente já pensado em uma hora né, de, de webinário, já são 20 horas, mas a gente pode seguir, quem, quem quiser aí trocar uma ideia com o Fernando com o Tiago, é, podemos seguir mais um pouco. Vocês estão ok, Fernando Thiago, Tiago, de tempo aí? Maravilha. Então vamos lá. Posso? Pode, Carol, vá. Tá. É... Barba, ah, nunca te chamei assim. É... Deixa eu te perguntar, quando você estava mostrando ali, por exemplo, é, esse, essa, essa última... Essas últimas abas que você mostrou, por exemplo, o mapa e a razão é, dos gastos por habitantes, por exemplo, das cidades, né? dos municípios, é... esses são dados anuais, né? A gente, a gente consegue... consegue. Consegue juntar por anos, ver um histórico também? Eu, é que eu não. Deixa eu, tá eu compartilhar. Eu vou emendar uma pergunta. Você consegue celular. você consegue fazer um ranking desse gasto por educação por habitante, por exemplo? Consegue. Bom, então, deixa eu mostrar aqui novamente, já está compartilhado novamente, né? Então, o, o, o dado bruto, eu tenho o, é, o valor que se gastou em cada bimestre tá? e a quantidade de habitantes de cada município. Então, o que, o que você pode fazer? Como é bimestral, na hora que você... Lembre-se, essa aqui não é uma ferramenta de exploração de dados, é muito mais uma distração dos dados, tá? Então, como o dado é bimestral, você exporta isso aqui para o CSV e lá, com o CSV já baixado, você usa o Excel, o, o, o R o Python. E aí você pode fazer os group by e, e somar os valores de cada um desses bimestres aqui. Tá? Então você soma o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de Osasco para 2018, por exemplo. Soma isso tudo e divide pela quantidade de habitantes, que é sempre igual, e aí você tem quanto se gasta em saúde, né? por exemplo, que está com as três funções, mas você poderia filtrar para a sua saúde, né? no, no, em um determinado ano. Então, com essa informação, você, para cada município, né? depois feita a razão, você vai conseguir fazer o ranking. Né? Não é isso, cara Não sei se era essa a tua dúvida, Carol. de Era isso, era isso. Tá. E, e, Denise, é, é isso aí, né? Denise? Você entendeu aí da... como, como poderia fazer o ranking, né? Sim, entendi. Obrigada. Pronto. O jornalista adora um ranking. <risos> Quer saber o que o prefeito fez com o dinheiro, né? <risos> Muito certeza Uma pergunta que eu ia fazer, gente, é... Se é possível baixar os, os microdados, sem, se essa plataforma é o único caminho é, para driblar aquele captcha, aqueles filtros lá que o Thiago mostrou no começo? Bom, como eu falei, a gente tem, é possível a gente usar uma API. Tem a API tem o nosso próprio pacote. tá? Só que o que acontece? A API e o próprio pacote que a gente desenvolveu, ele é muito lento. Então, por exemplo, na hora que a gente coloca essa opção bem aqui, em que a gente tem esse conjunto de municípios selecionados para dois anos, tá? na API, por exemplo, ele, ele ia gerar uma requisição de API, ou o pacote, né? ele ia, ia gerar uma requisição para cada um dos municípios, para cada um dos bimestres, para cada um dos anos. Então, você vai multiplicando isso aí tudinho e você vai ver a dificuldade que você vai ter, né? É, então, acaba que esbarra nisso aí. É isso, Chagui? tem outra... Vê outra situação possível de conseguir esses dados ser pelo Captcha lá? Né? Não, eu acho que é isso mesmo. Assim, hoje, o jeito que tem é esse daí. A gente tem uma API que o pessoal desenvolveu, mas ela acaba sendo muito limitada por conta da paginação, né? e do jeito que ela está montada, assim, está fazendo ponte bem específicos Então acaba que é isso. Ou você sai baixando, e... ou usa uma ferramenta como essa. Que é porque na verdade a gente está desbravando agora o... essas possibilidades de que foi a primeira vez que a gente teve acesso direto a... ao banco de dados, né? Isso aí que o Barba montou. Ele está acessando diretamente o banco de dados usando SQL. Então isso abre agora as possibilidades interessantes para a gente tentar facilitar o acesso a esses dados. Eu, só, só para complementar uma coisa, eu coloquei ali no, no chat os links, tá o link para o próprio Cconf. Coloquei para dois painéis também que a própria área responsável pelo Cconf montou. É, eu tenho um problema com o dashboard, não sei para onde olhar direito, mas se você tiver paciência, é, tem tem umas coisas interessantes ali. Um é o Cconf Números que ele vai te dizer, a, a cobertura daquelas informações, ou seja, quantos municípios entregaram diante do total de municípios. Então, você vai ver que esse de contas anuais, que é de onde a gente está buscando as informações aqui, ele tem uma, uma cobertura excelente, assim, geralmente acima de 95%. Uh, e o outro é um ranking de qualidade da informação, porque o que acontece? São tantos relatórios, tantas tabelas, que como vocês devem imaginar, tem uma certa... As coisas se batem às vezes. né? Você tem demonstrativo por função na, no relatório resumido e você tem demonstrativo por função no demonstrativo de contas anuais. Uh, e o que esse ranking tenta fazer é... São coisas triviais, assim, é impressionante, mas são coisas triviais. O total de despesa em cada demonstrativo bate um com o outro. O total da despesa por função é, bate com o total da despesa por função do outro relatório. A receita que ele formou naquele, naquela tabela do mesmo relatório, bate com a receita que ele formou de outra tabela do mesmo relatório, você vai ver que tem coisas assim que são impressionantes. Tem gente que não cumpre é, o mínimo, assim. E aí, esse, esse painel ele faz meio que um ranking da qualidade, ou seja, dentro desses critérios que o pessoal está desenvolvendo lá, qual seria o estado. Isso, isso é só nível estadual, por enquanto. Qual seria o estado que tem a, a informação mais íntegra, pelo menos, mais. É, Dentro do, do, do coerente dentro do próprio relatório, o cara tá entregando. E é, tô vendo aqui uma pergunta do Marcelo: filtrar a unidade sanitária e unidade administrativa não tem é, isso, não é padronizado também nacionalmente. O que você tem como relatório de gestão fiscal, ele tem um escopo que é o escopo de poder. Então, assim, ele é dividido em poder, por exemplo, tem a Câmara dos Deputados. Câmaras de Vereadores e tem a Prefeitura, né, que seria o Poder Executivo. Esse é o máximo de desagregação em nível de órgão que você vai encontrar lá. Com essa história de matriz de saldos contábeis, é, assim, é algo bem para frente, mas é a ideia é que você consiga ter esse nível de desagregação também. Tá? Mas hoje não, não, se confia, não, se confia bem agregado, na verdade. Eu vi aqui a, a pergunta aqui do, do Marcelo, forma de assinar os dados baixados. É, a gente a gente não chega a assinar, mas tem uma coisa importante, que é a questão da data hora em que é a o, o dado foi processado no Tesouro e também a data hora em que o, o dado é baixado na, na, no seu ambiente. né Então, a gente bem aqui, nos dados brutos, nós temos essas duas informações. Data de status da coleta, então esse, esse dado aqui, por exemplo, ele foi... Baixado no banco de dados hora que lá da gente no dia 29 de março de 2018 e isso aqui é a hora da consulta que é hoje que a gente acabou de fazer 19:59 então são formas que a gente tem de dar uma certa digamos assim garantia do dado que o jornalista está capturando tá então se alguém é uma informação inclusive que precisa ser dita né qual é a hora qual é o dia em que foi feita essa a homologação do dado e, eventualmente, você pode informar exatamente qual foi o momento em que você baixou esse dado. Legal. É, pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Parabenizar só o belo trabalho, hein, Fernando e Thiago. Iniciativa perfeita, ótimo. Time perfeito também agora, né, em plena eleição. Uma mão na roda incrível. Isso é um pera de, um de tempo, não. Um ganho de tempo de pelo menos uns três dias de trabalho. nosso, muito bom. Que massa. Parabéns. Né? Vai ter utilidade. Massa, vou saber disso. Nossa, vai economizar muito tempo mesmo, porque nas eleições de 2018, eu perdi muito tempo cruzando várias planilhas, baixando várias planilhas, ia para Ré-Ré, subia para não sei aonde. Adriano Belisário eu o meu sofrimento. Obrigada. Então tá, gente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Thiago, Grande abraço. Obrigado, Juan. Valeu, Juan. Parabéns, obrigado, trabalho, Muito bom. Tamo. Estamos aí. Valeu, pessoal do Open Knowledge. Grande abraço aí para vocês.